Oi pessoal, boa noite. É... A gente está dando início aqui à primeira atividade do Comitê Popular de Luta do CCV. É uma, uma atividade híbrida, né? tem algumas pessoas aqui presencialmente e o pessoal também que recebeu o link pela sala Zoom. Né? Então, também reforçar aí para os companheiros e companheiras que participaram da nossa primeira plenária de lançamento, para compartilhar esse link do Zoom, né, para que demais pessoas também consigam é, acessar, assistir. A ideia é a gente fazer essas atividades de maneira híbrida, nessa retomada que o CCV tem feito com algumas atividades presenciais. É, bom, antes de dar início à atividade, é, só queria é, reforçar um pouco né, o que, que é o caráter do Comitê Popular de Luta, que é uma iniciativa é, formulada, né, anunciada no aniversário de 42 anos do PT, que é uma atividade justamente que visa é, organizar e mobilizar o maior número possível de pessoas é, territorialmente no, é, no Brasil e, e que essas ações possam, é, de fato, defender um plano, é, um programa de reconstrução popular e de transformação do Brasil. Então, as ações, né, as atividades desses comitês populares de luta visam né, tanto a mobilização, é, ampliando, né, obviamente, para demais militantes do PT, para a sociedade em geral, e também para essa defesa é, de um programa de reconstrução e transformação do Brasil, que vai ser muito necessária é, no atual momento, né, visto as condições terríveis que a sociedade se encontra, como também no futuro governo é, do presidente Lula, que vai ser muito necessário esses comitês populares de luta continuarem é, existindo para a gente continuar defendendo esse plano de construção. É, o Comitê Popular de Luta do CCV foi lançado né, é, no dia 6 de março, a gente realizou uma plenária aqui no CCV, foi, a primeir, foi o primeiro Comitê Popular de Luta na cidade de Campinas, também realizado de maneira híbrida, contou com cerca de 30 pessoas, é de presentes horror, não, né? e, e, é e é do pessoal virtual. É. É, pessoal, só... Eu não estou conseguindo chegar quem entrou. Ah, legal, já fechou o áudio. É, ah, tá certo. É, esqueci. É, e também, nessa plenária de lançamento do CCV, no dia 6 de março, a gente, enfim, debateu Uh, algumas ações prioritárias para a gente é, realizar aqui no Comitê Popular de CCV. Uh, encaminhamos também uma coordenação, que o companheiro Ronaldo acabou sendo o coordenador desse comitê, é, e duas ações prioritárias, ação prioritária do comitê é realizar é, essas rodas de segunda-feira, semanalmente, sobre temas diversos da conjuntura é, nacional brasileira, que possam debater um programa e que possam, enfim, é, colaborar né, por essa defesa de um projeto de, de reconstrução, mas também de transformação é, do Brasil. Então, uh, como tem um pessoal presente aí também no Zoom, só também dar uma sugestão, quem tiver sugestões... E, enfim, ah. ideias para esse comitê podem colocar também no chat do Zoom, que a gente sempre vai estar tá aperfeiçoando. Óbvio que a gente fez uma Eu plenária de lançamento. É... Óbvio, a gente fez uma plenária de lançamento, mas ainda a gente está recebendo sugestões e ideias para as nossas atividades. Enfim, na própria plenária surgiu uma ideia de fazer uma mobilização aqui no centro para divulgar é, o nosso programa mas esse processo ainda está em aberto, caso tenham sugestões. É, bom, pessoal, enfim, só antes de passar para o Luciano o nosso convidado de hoje, né, a Paulinha me lembrou aqui que eu não me apresentei, mas eu sou o Daniel, sou militante aqui do PT de Campinas, é, também estou compondo esse Comitê Popular de Luta do CCV, e antes de passar a palavra, só queria falar brevemente alguns informes. né? É, um informe sobre as atividades do CCV, tem um curso que já começou, chamado Relações Atuais à Política Educacional, cuja segunda aula tem o tema Relação entre Política e Educação e vai ser realizado no próximo sábado, dia 19 do 3, com o Leandro e Liel, é, às 9 da manhã, esses em formato virtual. Quem tem, tem interesse em se inscrever nesse curso, podem acessar o site ccv.org.br. E um outro informe sobre a atividade CCV é também um curso chamado História dos Estados Unidos, uma introdução. É um curso que se inicia nessa quarta, dia 16 de março, às 19 horas, eu acho, né, Paulinha? É, acho que às 19 horas, acho que no site tem essa informação. E o tema dessa, dessa primeira aula é Introdução à História dos Estados Unidos, que é o debatedor palestrante vai ser o Mauro Iaze. Então, esses são os informes do CCV, mais informações quem tiver interesse, www.ccv.org.br. E também, já adiantando, um informe do Comitê Popular de Luta do CCV, que na próxima segunda, dia 21 de março, a gente já tem o tema, que vai falar sobre desemprego, com o professor Guilherme Melo da Unicamp então nos próximos dias a gente já vai fazer um card de divulgação e vai divulgar é, nas nossas redes sociais então é isso pessoal essa é a primeira atividade nossa do comitê popular do comitê popular de luta do CCV tem como tema a questão da privatização e política de preços é, com o companheiro Luciano Zica a ideia nossa é que a gente fazer o, o Zica faz uma fala inicial é, e depois a gente retoma para a participação do pessoal é, que estiver aí no, na sala do Zoom, ou enfim, também no WhatsApp, a gente vai estar tá esperto aqui para receber perguntas e sugestões. Então, primeiro, agradecer ao Luciano Zica aqui por tá estar pre presente com a gente e por colaborar aí com esse processo que é muito importante aí na transformação do Brasil. Obrigado, Zica. Bom, boa noite a todas e todos os presentes a esse debate, seja aqui no nosso espaço do Centro CCEV e também nos que nos acompanham pela internet, aos que historicamente têm acompanhado a sequência de debates que temos assistido nesse momento importante da política nacional, estadual e local e, por que não, global, no momento em que vivemos um conflito importante com grandes impactos na nossa vida. Boa noite ao Daniel, que é o nosso coordenador desse evento de hoje, e aos demais participantes que estão aqui viabilizando esse nosso debate de hoje. Eu sou Luciano Zica, fui por dois mandatos vereador aqui em Campinas e por três mandatos deputado federal pelo PT. E tive o privilégio de participar do debate dessa questão do setor petróleo, como petroleiro que sou, da refinaria de Paulínia, acompanhar o debate na categoria petroleira, ao longo do, de, de, dos últimos 45 anos, pelo menos, né? e depois lá no Congresso Nacional. Num primeiro momento, eu era deputado de oposição ao governo de Fernando Henrique Cardoso, num momento em que se fez a primeira grande tentativa de privatização da Petrobras. Chegaram até a propor a mudança do nome da Petrobras para Petrobras, para quebrar resistências no exterior, para os investidores estrangeiros. Aquela época, o presidente da Petrobras era o Felipe Reichstuhl, do governo do Fernando Henrique Cardoso. Chegaram a vender a refinaria, Alberto Pasqualini, no Rio Grande do Sul, que foi recomprada no governo do presidente Lula em 2003. E esse debate foi sempre cercado de grandes polêmicas. Naquela ocasião, nós enfrentamos no Congresso Nacional o, o debate da importação de plataformas de petróleo que eram fabricados na Ásia, e trazidas para exploração de petróleo aqui no Brasil, com qualidade sempre muito suspeita e preços elevadíssimos. Então, nós conseguimos, na primeira legislatura que eu participei, evitar que na Constituição ficasse aberta a possibilidade da privatização de pronto, como queria o governo Fernando Henrique Cardoso. Agora... A partir do golpe de 2016, nós vivemos um, uma coisa que, em certa medida, define o título do nosso evento de hoje, que é Política de Preços e Privatização, ou, talvez, invertendo, Privatização e Política de Preços, e entramos no debate num momento importantíssimo, que, diante da repercussão do conflito entre no, lá na, na, na Rússia e Ucrânia, está havendo um grande impacto na política de preços de uma forma geral. E em 2016, quando houve a, o impeachment da presidente Dilma, o golpe que culminou com o impeachment da presidente Dilma, o Michel Temer, que liderou o golpe e assumiu a presidência como, como vice, Nomeou para a presidente da Petrobras o Pedro Parente, que instituiu, a partir da posse dele na presidência da Petrobras, com a aprovação do Conselho de Administração da empresa, a chamada PPI, que é Paridade de Preços Internacionais. O que, é que significa essa paridade de preços internacionais? Significa que a Petrobras se vê obrigada a cobrar os mesmos preços dos combustíveis que são cobrados na Europa, nos Estados Unidos, onde trabalhadores recebem salários em dólares. Por exemplo, hoje, já com a crise do conflito entre Rússia e Ucrânia, na verdade, entre Rússia e a OTAN, nós temos o barril, o litro de óleo diesel, custando em alguns países da Europa, 2 dólares, equivalentes a cerca de 11 reais aqui no Brasil. E o governo brasileiro já não está cobrando o preço com a paridade internacional desde janeiro, porque o presidente, no ano eleitoral, tentou conter esses preços para é, surfar um pouco numa estabilidade de preço. Com o advento da guerra, ele se vê obrigado agora a enfrentar a regra que eles criaram e ele manteve dessa paridade de preços internacionais. O que, é que significa isso? Que a Petrobras, que hoje produz petróleo a 29 dólares o barril, já incluídos os seus lucros, já incluída a depreciação dos equipamentos utilizados, ela produz o petróleo a 29 dólares, o barril, e cobra do consumidor brasileiro o derivado como se o petróleo fosse importado a 125 dólares, que é o preço do barril hoje no mercado internacional. Então, não tem o menor sentido o Brasil, um país que é produtor de petróleo, uma das maiores reservas de petróleo do mundo, graças à descoberta do pré-sal, produza esse petróleo e o venda, a Petrobras, o refina, ou a Petrobras ou a refinaria que já foi privatizada, a de Mataripe, lá na Bahia, produz o petróleo a 29 dólares do barril e o venda como se ele tivesse custado 125 ou 130 dólares, podendo segundo as previsões mais pessimistas, pessimistas chegarmos a um petróleo a 150, 180 dólares no curto prazo. Então não tem sentido essa política de paridade de preço internacional, porque nós temos, vivemos num país onde a desigualdade social é brutal, o transporte público e o transporte de cargas é fundamentado, especificamente essencialmente no petróleo, no óleo diesel. O, o transporte nós não temos uma política de transporte coletivo nas grandes cidades, como Campinas, nós não temos transporte que integre a, a, a cidade, os diferentes pontos da cidade, baseado em transporte público. Dependemos do transporte individual, essencialmente movido a gasolina. E o transporte público é movido a diesel, também com essa disparidade de preços impostas por essa regra vigente a partir de 2016. E nós vivemos uma curiosidade interessante. A Petrobras distribuiu, no ano de 2021, 101 bilhões de dividendos aos seus acionistas. E é importante a gente constatar uma realidade, muita gente pensa. Bom, a Petrobras é uma empresa pública brasileira, do governo brasileiro. Isso é uma meia-verdade. Porque a o, o lucro da Petrobras, o controle acionário da Petrobras hoje, nós temos 42,7% das ações da Petrobras em mãos de investidores estrangeiros. Portanto, esse 42,7% do lucro, desses 101 bilhões, vão para os bolsos de investidores estrangeiros. 5% vão para o governo brasileiro. E apenas 20,46% para investidores brasileiros, pessoas físicas ou jurídicas que adquiriram ações da Petrobras. Muita gente comprou ações da Petrobras com recurso do Fundo de Garantia, no início do governo Lula. Esses são grande parte dos investidores brasileiros. Mas há muitos fundos de previdência norte-americanos que compraram ações da Petrobras e são detentores dessa fatia de 42,79% dos lucros da companhia. E é curioso, que hoje a Petrobras, com as suas refinarias em operação, processa 2 milhões e 100 mil barris de derivados por dia, que são processados a partir desse custo de algo em torno de 29 dólares o barril, e comercializados com referência aos preços praticados no mercado internacional, que são basicamente do mercado de Rotterdam na Holanda e de Nova York. Mercado que regulam todo o mercado de petróleo e derivados. Nós temos então uma regra que esses 42% de investidores estrangeiros, logicamente, estão gargalhando as custas do nosso sofrimento. Eles estão hoje comemorando um lucro extraordinário astronômico, um dos maiores do mundo, graças ao sacrifício do nosso povo, que paga o óleo diesel, gasolina, gás de cozinha, em valores simplesmente absurdos. E nós vivemos nesse bojo desse debate, que não começou essa crise com a guerra, começou nos anos anteriores, pós-adoção dessa política, Começou a gerar esse conflito de interesses e a incomodar o parlamento. Nós temos lá, hoje, em debate no Senado Federal e na Câmara dos Deputados, algumas propostas de é, política de, de como resolver e compensar, em certa medida, o impacto dessa desse reajuste de preços internacionais, da desvalorização cambial e da, da paridade de preços internacionais. Então, há, há várias propostas e algumas delas são propostas repetidas do passado. Eu quero lembrar aqui que em 2001, no meu segundo mandato de deputado, nós aprovamos no Congresso Nacional a criação da CID, que era a Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico. A CID foi criada com o objetivo original de formar um colchão que evitasse que o preço dos combustíveis ficasse é, suscetível às oscilações do preço do petróleo, e das oscilações cambiais. Então, a CID era uma contribuição de intervenção no domínio econômico, que era, era uma taxa que incidia sobre o litro de gasolina, na época era 80 centavos o valor máximo da CID na gasolina, por litro, né? e incidia uma outra, um outro valor um pouco menor no, nos demais de, derivados. E era formado esse colchão quando subia o valor do dólar, desvalorizava o real, era diminuído o valor da cobrança da CID para evitar que aquela alta do, do câmbio, aquela mudança no câmbio, alterasse o valor ao consumidor. Da mesma forma, quando havia uma variação da moeda, a CID se movimentava. No entanto, logo na criação da CID, já houve uma distorção, porque o setor de transportes, na época a malha rodoviária do Brasil estava um desastre, com um esburacada, as estradas mal conservadas. Eu me lembro que o então deputado Eliseu Rezende, já falecido, liderou um movimento para que a CID fosse destinada para a manutenção de rodovias e já descaracterizou. Então, eu citei esse exemplo para dizer que eu não acredito de forma alguma que só uma decisão de redução do ICMS, do PIS, COFINS, ou de um ou outro tributo federal, estadual ou municipal, vá resolver esse problema da questão do preço dos combustíveis. Porque, na verdade... Você reduz o tributo hoje, as oscilações continuam amanhã e o impacto virá com a mesma força que aconteceu na época que nós aprovamos a CID e não se resolveu a situação da mesma forma. Então, nós temos hoje até uma contradição quando nós falamos que é política de preços dos derivados e privatização. Na verdade, essa paridade de preços internacionais que foi instituída no Brasil, e é regra em boa parte dos países de, de, que, que atuam no setor petróleo, ela foi feita aqui no Brasil para privilegiar as importações e a privatização. Foram criados, a partir do estabelecimento da PPI 392 empresas autorizadas a importar derivados do Brasil. Então, o Brasil está se transformando, voltando à época que era um exportador de matérias-primas e importador de produtos acabados, ao invés de refinar o petróleo e vender os derivados, agregando valor gerando emprego aqui, é, funcionando a Petrobras como uma indutora do desenvolvimento nacional. Então, é contraditória essa política porque ela vem com um objetivo muito cruel, que é de tornar o mercado brasileiro atraente para os investidores estrangeiros. Vejam vocês que durante os últimos dois anos a Petrobras operou com 70% da capacidade de refino de suas refinarias, e importou um volume enorme de derivados. Então, não tem sentido nós vendermos o petróleo, que evidentemente está sendo vendido nesses valores internacionais, por isso, grande parte desse lucro extraordinário que ela apresentou no ano passado, e nós temos uma produção de petróleo, e até ouvi uma entrevista do... José Zé Sérgio Gabrielli, ontem, onde ele falava que o, o barril de petróleo retirado do pré-sal sai no topo da plataforma a 4 dólares o barril. É óbvio. É, é óbvio que há outros custos há custos financeiros, há o lucro da Petrobras, há a depreciação dos equipamentos que levam esse custo para os 29 dólares o barril, que é o custo final do petróleo bruto aqui no nosso país hoje, e que é vendido lá fora, hoje, a 125. Então, é claro que não tem uma preocupação, do, do, a partir do momento que se institui uma política como essa, não tem a preocupação que deveria ser a central da Petrobras e do Estado brasileiro que é de garantir os derivados ao consumidor brasileiro, o gás de cozinha, a gasolina e o óleo diesel, a preços compatíveis com o poder de compra do nosso povo. Então, nós temos hoje uma política de preços que tem como objetivo principal atrair investidores estrangeiros que querem ter esse lucro fácil, aqui no nosso país. E com uma curiosidade, esses 101 bilhões que foram distribuídos de dividendos não são tributados, porque os dividendos, sobre os dividendos, não incide, por exemplo, o imposto de renda. O trabalhador brasileiro paga imposto de renda sobre o baixo salário que ele recebe, mas o acionista que... É, na, em grande, grande, na maioria deles, dos acionistas, além do governo, a maioria são acionistas estrangeiros que recebem 42,75% desse lucro da Petrobras, sequer pagam imposto aqui no Brasil. Então, é uma loucura. Então, hoje o Congresso debate a, é, redução de impostos, por exemplo, redução, unificação do ICMS. Essa Unificação eu acho que é importante, eu sempre lutei por ela no Congresso, a unificação do ICMS para evitar as distorções que há, por exemplo. Nós vamos de São Paulo para Minas, há uma diferença de 10%. São Paulo cobra 25% de ICMS, sobre a gasolina, por exemplo. O Estado de Minas cobra 35%, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul cobram um 35%. Então, isso provoca uma distorção, que os consumidores desses estados pagam muito mais do que nós pagamos no estado de São Paulo, que já é absurdamente alto. Né? Então, não, não, nós não vamos, é claro, que precisamos fazer uma mudança nas formas de tributação. E eu penso que a solução, nesse caso, seria a gente estabelecer Primeiro, é uma tributação diferenciada sobre o petróleo extraído no Brasil. O, pe... o petróleo... Desculpe, gente, houve um... um ruído aqui um pouco mais... Não é uma bomba, não estamos vivendo a guerra. Então, mas nós é... devemos pensar mudanças tributárias. E entre essas mudanças, o que nós pensaríamos? Sobre o petróleo bruto, por exemplo. Nós temos que pensar que esse petróleo, que é extraído aqui no Brasil com um custo final de 20 dólares, 29 dólares do barril, agora, nesse momento de crise, mas que estava a 70, 80 dólares antes da guerra. Já era um lucro muito grande com esse, essa distorção, essa diferença de valores. Pensar numa tributação para o petróleo que nós exportamos para o mercado internacional, que pudesse formar aquele papel que nós imaginamos lá atrás para a CID. Usar os recursos dessa tributação do petróleo exportado, para que ele não vire só lucro para os acionistas da Petrobras, que esse petróleo, que esse petróleo gere um tributo que se reverta em subsídio ao transporte público, ao diesel para o transporte público, ao gás de cozinha, para que a dona de casa possa continuar cozinhando no seu fogão sem ter que lançar mão de queimar madeira velha e coisas desse tipo para fazer a sua comida. Então, pensar em tributar esse petróleo que é exportado. E ter uma tributação menor do que aquela que é feita sobre o que exportamos para o petróleo refinado para consumo interno do Brasil, pensando assim em ter condições de garantir combustíveis a preços mais acessíveis para o nosso consumidor doméstico. Essa é uma questão importante. E hoje, eu, eu vi um, um artigo... Do, de um petista histórico, ex-vereador ex -vereador em São Paulo, um grande estudioso das questões ambientais e urbanistas, que é o Nabil Bonduque. O Nabil Bonduque tem um artigo hoje na Folha, que eu li atentamente e divijo, concordo com ele, no, no, na, na ideia, no pensamento, na teoria, mas não vejo saída na prática, porque ele acha que tem que manter a paridade de preços internacionais, já que tem o interesse do mercado e dos acionistas, mas e ele defende uma ideia muito interessante, se nós vivêssemos num país de primeiro mundo, já com as questões sociais resolvidas. Ele defende que a gasolina seja vendida em um valor muito mais caro, porque ela atende, em tese, o transporte individual, e que o diesel, que atende a indústria, a agricultura e o transporte coletivo, fosse subsidiado por esse diferencial de preço da gasolina. Pensar isso do ponto de vista urbanístico e ambiental está correto, o Nabil está perfeitamente correto. Só que nós não vivemos em cidades que têm, como tem Berlim, como tem Paris, como tem Madrid, um sistema de transporte público que as pessoas não precisam usar carro para ir trabalhar, que não precisam usar o transporte individual. Então, você pensar que a gasolina pode ser penalizada para resolver a questão das, dos tratores do agronegócio ou da agricultura familiar ou o transporte coletivo, sem que haja um incentivo ao, ao oferecimento do serviço de transporte coletivo. Então, nós temos que pensar então com criatividade a mudança, inclusive, uma mudança estrutural na Petrobras, que hoje, está claro aqui, muita gente pensa, o governo detém metade mais uma ação do capital da Petrobras. Em tese, o governo é dono de mais da metade da Petrobras. Só que é uma ilusão, porque o governo tem metade mais uma ação do capital votante, das ações preferenciais, não das ordinárias. E aí, o... Na verdade, isso é 26, 36% do capital da Petrobras apenas. Essa metade mais uma do votante. O resto está pulverizado entre aqueles 42,75% de acionistas estrangeiros em outubro do ano passado, era isso, hoje já deve ser mais, e 26% de... É, 20,46% de acionistas brasileiros, pessoas físicas e jurídicas. Então, nós temos que montar um processo. Nós, desde que houve a derrubada da presidente Dilma, nós tivemos um desmonte, um programa de desestatização da Petrobras. E a Petrobras hoje deixou de ser uma empresa estatal do sentido mais amplo, embora o governo tenha o controle, em tese, do capital votante, da, da, da Assembleia de Acionistas, que tem metade mais uma ação. Mas nós temos, hoje já, foram, vendi, já foi vendida, está sendo praticamente liquidado o setor petroquímico da Petrobras, a distribuidora já foi vendida, embora ela continue com uma imagem pública muito vinculada à Petrobras, é uma empresa privada que faz a distribuição. Já vendeu uma refinaria, a refinaria de Landulfo Alves, de Mataripe, que era, agora não se chama mais Landulfo Alves, foi vendida por um grupo de Abu Dhabi ah, e é controlada hoje pela Selema, a empresa que, que, que controla, hoje, que opera a refinaria de Landulfo Alves, é uma empresa de Abu Dhabi que comprou por 1 bilhão e 800 milhões de dólares. É o grupo é, Mubadala de Abu Dhabi. E é a Acelen, que é a empresa, o, o grupo que administra a refinaria de Mataripi. E uma curiosidade importante. Muita gente pensa, privatizando as refinarias vai baixar o preço. Os combustíveis que é essa refinaria de Mataripi fornece hoje ao mercado, eles têm um preço 28% antes desse reajuste de ontem da Petrobras, um preço de 28% maior do que os preços cobrados pela Petrobras. Em três meses que, que eles estão operando, os, os combustíveis lá que eles estavam oferecendo ao mercado estão, estavam 28% mais caros do que os oferecidos pela Petrobras ao mercado, embora a Petrobras, porque o presidente optou por segurar os, os preços no ano eleitoral, contrariando a, a política que ele mesmo instituiu. Então, e essa a, a CELEI, que administra a refinaria lá na Bahia, está reclamando que mesmo com os preços, com 28% de reajuste, estão inferiores aos preços do mercado internacional. Então, reivindicando uma elevação nos preços de uma forma geral para atender a expectativa de lucro deles. Então, na minha visão, por que que a Petrobras durante os governos do PT, o governo Lula e o governo Dilma conseguiu manter uma política de preços desvinculada do mercado internacional, de lucros, fazer investimentos a Petrobras iniciou um processo de construção de cinco refinarias que foram parcialmente abandonadas depois do golpe, depois da derrubada da Dilma, que é a refinaria do Nordeste, que está com metade concluída. A do Rio Grande do Norte foi vendida. Ah, e há um processo hoje de venda de oito das refinarias que nós temos funcionando no Brasil. Então, nós, na época dos governos do PT, nós tínhamos a Petrobras como uma empresa integrada, que explorava petróleo, refinava, entregava para as distribuidoras e vendia ao consumidor. Então, era possível compensar, num dos pontos da cadeia, os eventuais, as eventuais oscilações do momento oscilações do preço do petróleo ou cambiais. Então, a solução que eu vejo hoje, eu não acredito, por exemplo, que o que aconteceu no, em 2003, quando o governo Lula conseguiu recomprar a refinaria Alberto Pasqualini, no Rio Grande do Sul, ela havia sido vendida no governo de Fernando Henrique, para a empresa espanhola, é, a Repsol, e foi recomprada, numa época em que a gente tinha ainda o marco regulatório que permitia esse tipo de operação. Hoje, nós vamos ter que fazer mudanças na legislação, é, repactuar no Congresso a, a, o a marco regulatório do setor petróleo para poder tentar recuperar o papel estatal da Petrobras como empresa verticalizada. Então, sem essa solução, é, o caminho será a privatização, porque o governo prefere fazer o que fez na Bahia, vender a refinaria de Mataripe, a ex-refinaria lá do do que investir na manutenção desse parque de refino e desse esse projeto de... Empresa integrada. E programa agora a venda de mais sete outras refinarias. Então, sem a recuperação dessa característica de empresa integrada, sem, tomar, sem retomar a, o princípio da partilha na produção de petróleo, nós não teremos como retomar o papel de Estado nem mesmo no governo Lula. Então, nós vamos ter capacidade de fazer esse debate assegurando no programa de governo essa questão que está proposta que nós estamos propondo no programa de governo do PT do presidente Lula e eleger uma bancada parlamentar que tenha condição de fazer esse debate de garantir que a gente possa recuperar a Petrobras como uma empresa pública voltada a prioritariamente atender os brasileiros né e é curioso, porque mesmo o, nessa proposta que o, o Nabil Bonduco coloca, eu acho ela incompatível. Ela é uma boa proposta se a gente, do ponto de vista ambiental e urbanístico, se a gente tivesse um sistema de transporte menos poluente, menos focado no transporte individual. Então, enquanto enquanto não construímos isso, essa proposta dele é utopia que está hoje num artigo muito bem elaborado no jornal Folha de São Paulo. E essa semana também foi publicada um outro economista que fez parte dos governos Lula e Dilma, o Nelson Barbosa, publica também na Folha um artigo que defende a manutenção dessa paridade de preços internacionais com a solução do conflito dos preços, por ajustes na política tributária apenas. Sem mudar a lógica da privatização, sem recuperar a Petrobras como empresa verticalizada, que atue em todas as pontas do setor petróleo, não há política tributária que vá resolver essa questão. E nós vamos ter o povo brasileiro sacrificado, exposto à ganância dos investidores internacionais. Então, para concluir aqui essa minha primeira apresentação, e a gente abrir para o debate, eu quero agradecer pelo convite e dizer que para mim é uma grande satisfação participar desse debate tão importante para o nosso país. Obrigado, Zica. É... Pessoal, agora a ideia é a gente abrir um pouco para o debate, enfim, para opiniões, o pessoal que está acompanhando a gente pela sala do Zoom, ou o pessoal que está presente também. Já agradecer a Paulo e Júnior aqui pelo comando técnico da transmissão. Se também tiverem perguntas ou questões, é, está em aberto. Eu recebi alguma no WhatsApp aqui, mas eu pergunto para a Paulinha se ela chegou a anotar outras, porque eu entrei na sala agora só. É, acho que a gente podia trabalhar com o seguinte é, modo, né? Tem algumas perguntas que, pelo que entendi, estão escritas, mas quem quiser falar... Ah, tem mãozinha levantada também, eu estou de longe e estou vendo que tem uma mãozinha. É, então, acho que a gente pode abrir primeiro para as falas, Paulinha, e depois para as escritas, pode ser assim? Então, tá. É, se, se... Tá, deixa eu ver então aqui, então vamos... Isso é a Soraya tinha mandada também saudações. Que o pessoal está falando no chat. É, bom, só uma sugestão então para registrar o Toninho. Ele coloca um espaço para discussão da proposta de governo do manifesto petista. 13 pontos programáticos. Isso eu acho que é de um modo mais geral para o comitê. É, e o Ronaldo faz a seguinte questão, é, quais seriam as providências que nós, ganhando a eleição, teríamos que tomar para reverter toda esta entrega e voltar a fazer uma Petrobras para os brasileiros com preços que sejam compatíveis com um país que tem alta de petróleo? Né? Acho que o Zica até tratou desses pontos, mas acho que na retomada também, se quiser, comentar sobre isso. E aí, agora, você tem a ordem da inscrição aí do pessoal, Paula? Tem... Bom, é, não sei se tem, ó. Tá, pode ser o. Pode, pode, tudo bem, não? Pode ser José Carlos primeiro, depois o Márcio? Pode ser? Então tá. É... Pode falar, Zé Mar... Carlos. Tá, o. Ah, o Márcio foi primeiro? <risos> então, tá. Pode ser primeiro, Márcio. Eu estou de longe, vendo vocês, esses não, não teria problema. Vamos caso, mas vamos... é, boa noite a todos, todas. Boa noite, Zika, que bom revê-lo depois de tantos anos. É, você explicou muito bem, e 90% das minhas dúvidas, você tirou já na, nessa discussão toda mas me abriu um espaço de discussão é, com relação a... Perfeito, claro, o grande projeto é retomar Petrobras como empresa estatal. Isso eu acho que é um caminho necessário e complexo e difícil que passa pelo Legislativo. Uma coisa que é, passa só pelo Executivo, que a gente, se Deus quiser, vai estar com o Executivo na mão a partir do ano que vem, é, é uma discussão que me parece é, daria para resolver um problema emergencial da população brasileira, é, é a questão da PPI. A PPI foi definida por decisão da diretoria da Petrobras. Então, ela pode ser revogada e pode ser modificada pela decisão da diretoria da Petrobras. Claro que isso tem impacto no mercado um impacto que pode ter vários padrões, né vários comportamentos. No entanto, é, como é que seria possível arquivar um valor é, o senhor mesmo falou, antes, de, antes, da, antes do, do, desse, desse aumento mais recente, já estava com 70 dólares o barril e a gente estava com um custo de 30 e estava vendendo como se fosse 70. Qual, tem, tem como fazer, você acha que tem uma maneira de fazer, um, arbitrar um preço interno que seja compatível com a população brasileira, com, com o nível de renda da população brasileira, e, ao mesmo tempo, não seja também um escândalo muito complexo que leve à fuga de capitais, você acha que tem algum mecanismo? Porque aí depende só do, só do governo federal, né? Não depende, não depende só do executivo, não vai depender do legislativo. Você acha que tem alguma maneira de fazer essa alteração, gerar cara, reduzindo substancialmente o preço do combustível, o que também levaria um apoio popular muito maior e seria muito mais fácil a gente daí começar a carregar as reformas mais profundas. O que você acha? Legal, legal. Obrigado, Márcio. É, eu acho que só tem o Zé Carlos, aí a gente pode passar. Tem o José Carlos, tem uma questão da Valquíria também, que dialoga um pouco com a do Ronaldo, mas é, pode falar, José Carlos. É, boa noite, pessoal. Boa noite, Luciano Zica. Excelente a sua abordagem, muito esclarecedora. Eu tenho alguma dúvida com relação à PPI relativo aos derivados que entram no país. No início você estava dizendo que eles entram com custo de venda de mercado externo e que se fosse reproduzido aqui estaríamos com 2 dólares em média o custo do combustível dos derivados. E eu passei a entender também que o petróleo que sai daqui, ele pouco importa com relação aos derivados, porque a maioria é importado e o petróleo que sai ele só serve para gerar lucro para os acionistas. E pelos seus cálculos, dá uma média de 60 e poucos por cento, 60 40% entre acionistas e governo. Agora... É, nós temos no, no eu queria inclusive saber de você como é que a PPI ela está implantada na América Latina né nos outros países isso é só para complementar o, o meu raciocínio de, de difusão e de facilidade da gente demover essas questões de lutar contra inclusive esse poder econômico né uma vez implantado, a gente tem dificuldade para desenraizar né esse esse mercado que que ele eh, passa só a explorar as nossas riquezas e não tem retorno nenhum, haja vista a questão do, do, dos dividendos né, que, que não são tributados. Outra questão, eh, eu estava fazendo uma análise, uma verificação rapidinha. Nós temos eh, energias alternativas como o biogás, biodiesel, bioetanol, eletricidade e gás natural. Isso como as energias alternativas do Brasil, é, que lá no, no mercado europeu, o mercado mais frio, do, do hemisfério mais frio, nós temos algumas dificuldades de implantação, por exemplo, do etanol, de energias de biomassa ou de biodiesel. E que nós temos abundância aqui. Inclusive, a nossa gasolina, ela leva um percentual de, de, de etanol. né? E isso ainda poderia contribuir para que a redução o incentivo do consumo de, de energias alternativas pudessem contrapor, é, a, é, contrapondo ou fazendo um paralelo ao que o, o senhor disse com relação a, a, ao pensador de, de, de, de que nós teríamos é, mais subsídios ao, ao diesel em função do, da gasolina em função de, de, de destinação de utilidade, né? Mas será que nós é, é, trabalhamos com essa, com essa questão dos alternativos? Até onde isso poderia é, trazer benefícios para a gente com relação ao preço? É isso, desculpa se me estende muito para completar. Obrigado. Obrigado. É... Tá, é. Tá. É... Bom, Rosimar falou, o Zico é muito esclarecedor, fez um comentário. É, a Valkyria perguntou se o Lula for eleito e tiver vontade de política para isso, é possível consertar essa destruição, que é um pouco do que você já tratou, e que o Ronaldo também pergunta, é, para ser retratar na, na volta. E aí o Luizinho está com a mão levantada. Eu acho que a gente pode passar. E aí, quem é, você responde esse bloco, aí depois retorna para o Luizinho. Quem tiver interesse em falar pode levantar, e aí, aí depois esse segundo bloco a gente pode ir encaminhando também. Pode ser? É, faço a pergunta agora ou não? Da, daqui a pouco, Luizinho. Valeu, valeu. Tá bom? Certo. Bom, é sempre um privilégio muito grande para mim participar desses eventos aqui do espaço, aqui do CCV, porque eu revejo velhos amigos. E fico muito feliz de ver Zé Carlos, Luiz Antônio Arantes Bastos e o meu amigo Márcio Macei, lá de Socorro, bem firme, ilustre, como sempre. E o Márcio, faz tempo que eu não o vejo, eu o via de vez em quando, junto com a Rosinha Macei, quando ainda existia cinema. Lembra quando a gente ia ao cinema? Então, quando ainda existia isso, às vezes a gente se encontrava na, na Guarita de compra de ingresso do cinema, né? na bilheteria do cinema. E aí, eu acredito que o Márcio, eu primeiro, eu também quero agradecer a generosidade do público presente no nosso debate de hoje, que sempre me recebe com muito carinho, e eu fico muito feliz por isso. Carinho faz bem para a gente também. Né? Mas o Márcio toca numa questão prática importante que é essa questão de como a PPI foi instituída. E, em tese, o governo indica... Hoje, o Conselho de Administração da Petrobras está composto majoritariamente pelo mercado, menos pelos representantes governamentais ou dos trabalhadores. Mas, mesmo assim, eu acredito que o governo terá força política para compor um conselho de administração, no caso de uma eleição do presidente Lula, capaz de dar um tratamento mais razoável a essa questão, da é, desconstituindo essa política de paridade de preços internacionais, que não tem nada a ver com o interesse do povo brasileiro e tem muito a ver com, o interesse, com os interesses de investidores, especialmente os estrangeiros, como a gente já disse. Né? Então, eu acredito que haja condições, sim, de reduzir essa questão, não de resolvê-la totalmente. Porque, se nós pensarmos, imagine vocês como ficaria ótimo para a refinaria da Selema, do, do, do grupo de Abu Dhabi, que controla hoje a refinaria de Mataripe, na Bahia, se eles pudessem receber o petróleo da Petrobras a 29 dólares o barril, que é o custo dele já incluído as porcentagens razoáveis de lucro, processar e exportar esses derivados a preços do mercado internacional. Eles estariam levando uma tremenda vantagem financeira também com essa especulação em torno dessa questão. Então, por isso, eu acho, acredito, tenho convicção, de que o governo do presidente Lula, caso ele seja eleito, terá que ter algumas preocupações. Uma, recompor esse conselho de administração da Petrobras, mais voltado pelo que era a orientação do planejamento energético anterior que era de priorizar o atendimento do mercado consumidor brasileiro, dos consumidores de gás, de cozinha, de gasolina, de diesel, de asfalto, de óleos combustíveis, enfim. E trabalhar essa questão. Então, por isso que eu acredito que vai depender muito de uma articulação com o Congresso Nacional para aprovar uma tributação que trate de forma diferenciada o petróleo e os derivados que forem destinados ao mercado consumidor. E aí, já respondendo a um pouco a questão que o nosso amigo Márcio colocou, é, pensando, por exemplo, né, na, na retomada do papel público da Petrobras com a questão que o Zé Carlos colocou das fontes alternativas. Eu sempre defendia a Petrobras não como uma empresa de petróleo apenas, como uma empresa energética, que tratasse a questão da produção do biodiesel, do etanol, as fontes alternativas de energia, como a geração fotovoltaica. Nós temos áreas enormes da Petrobras que poderiam ser fazendas de geração de energia solar fotovoltaica. E curioso falar de energia fotovoltaica no momento em que o governo atual e o Congresso aprovaram uma taxação, uma cobrança dos geradores fotovoltaicos pela utilização das redes de distribuição de energia. Quando deveriam estimular a geração de energia fotovoltaica, eles... Desestimulam. Eu tenho geração fotovoltaica em casa, eu gero mais energia do que consumo. Né? Mas, e pago uma conta mínima, investimento alto. Para minha casa, eu gastei 20 mil reais para gerar a energia que eu consumo. Minha conta caiu de 450 reais para 70 reais por mês. Mas é um investimento ainda muito caro. É uma escolha que eu fiz. De fazer esse investimento, de fazer felizmente, mas o governo estabeleceu que a partir do ano que vem quem implantar um gerador fotovoltaico em casa ou na sua propriedade vai ter um, um, um desincentivo a fazer, porque ele vai ter que pagar para as distribuidoras de energia pelo transporte dessa energia excedente dele para o sistema então, essa é uma coisa. A energia eólica. Você imaginar, com essa costa brasileira enorme que nós temos, a quantidade de geradores de energia eólica que poderíamos ter, gerando energia próxima às linhas de transmissão e podendo fazer. É engraçado, quando a Dilma falou de estocar o vento, fizeram piada, e ela estava à frente do tempo, porque o estocar o vento que ela mencionou naquela fala dela era reservar a água nos reservatórios para consumir, gerar energia nos momentos que faltasse das outras fontes. Era o estoque do vento, era usar a energia do vento retendo a água nos reservatórios. Então, é claro que nós poderíamos fazer, mas... é o Zé Carlos coloca muito bem a preocupação se poderia gerar econômica, economia, redução de custos. Num primeiro momento, acredito que não. Nós não temos competitividade ainda nesses setores, ainda é muito caro é, a geração eólica, fotovoltaica, ou os processos com biomassa, que são muito é, iniciantes ainda, né, nas pesquisas, mas não, são alternativas que eu pensava a Petrobras como uma empresa de energia, canalizando recursos na pesquisa e desenvolvimento dessas fontes alternativas de energia. Até porque um dia o petróleo terá que deixar de ser usado como energia, terá outros fins, talvez mais nobres até, na petroquímica ou em outros segmentos do, da, da utilização no mundo. Dos fertilizantes, e aí, aí, por falar em fertilizantes, o governo brasileiro optou por vender as nossas plantas de fertilizantes. A Fafem, no Paraná, que foi vendida, e agora a crise da importação de fertilizantes. A fábrica de fertilizantes que a Petrobras estava fazendo em Três Lagoas, também sendo vendida para os russos. Então, é, nós não estamos, nós estamos tendo essa empresa integrada. Então, evidentemente, as fontes alternativas, só uma empresa pública, como a Petrobras, assumindo esse papel de empresa energética, mais do que de petróleo, mas também de petróleo, ela poderia produzir uma capacidade de comercialização dessas fontes, como ela fez com o petróleo do pré-sal. Há 15 anos, quando surgiu o pré-sal, as pessoas falam, é inviável tirar petróleo a 7 quilômetros no fundo do mar, nós não temos tecnologia. E hoje tiramos ao mesmo custo do que os árabes tiram petróleo praticamente à flor da terra. Então, a, isso prova que a Petrobras e, e, a, e os pesquisadores que nós temos aqui no Brasil, têm potencial para desenvolver essas tecnologias e avançar. O Zé Carlos levantou uma questão importante e que eu vou ficar devendo uma resposta mais consistente sobre como está a política de preços nos nossos vizinhos da América Latina. Eu sei que tem muita gente atravessando as, as fronteiras para abastecer, na Venezuela, na Argentina e até no Paraguai. Paraguai que não produz quase nada e exporta um monte de coisa. né? Então, é um, é um enigma a economia do Paraguai, sem querer... É, provocar os nossos vizinhos. Então, essa questão é importante. Agora, uma questão colocada pelo Zé Carlos, que acredito que pode também é, atender um pouco do que o Márcio colocou, é a questão do etanol, ou mesmo do biodiesel, e porque, por exemplo, os países europeus não usam o etanol, ou mesmo os Estados Unidos não usam o etanol como combustível adicionado à gasolina. E nós aqui usamos, e um dos fatores de encarecimento, o custo do litro do álcool anidro, que é o que é adicionado à gasolina, é maior do que o custo do litro de gasolina. Então o etanol é é bom do ponto de vista ambiental, é ruim do ponto de vista energético, porque ele tem um poder calorífico menor do que o da gasolina. Então, quando você usa a gasolina com a adição de 27,5% de etanol que nós temos hoje, o rendimento de quilômetros por litro é menor, por conta do poder, mas é ótimo do ponto de vista ambiental. Sim, e é polêmico entrar nesse debate da questão ambiental, embora hoje tenha sido abolida a queima, dos canaviais no processo de produção de, de etanol, nós temos um ganho ambiental, no meu ponto de vista, sim, com as emissões menores. Já foi já que aboliram a queima dos canaviais, que antes você queimava o canavial, passava um fogo rápido para tirar as folhas para facilitar a colheita. E hoje no Estado de São Paulo está proibido e outros estados caminhando nesse mesmo caminho, de proibir a queima, melhora o, a, o resultado final ambiental, embora eu ainda discorde muito da monocultura da cana, por exemplo, que toma a nossa, daqui de Campinas até a divisa com Minas Gerais, é só cana. Você vai margeando as estradas, você vê gado e cana. É, é um, um absurdo que a gente encontra. Bom, e Então, as fontes alternativas... Eu não acredito nelas como elemento de redução de custo para enfrentar isso no momento, embora para o futuro seja uma boa perspectiva. Para mim vale muito do ponto de vista ambiental. E acredito que nessas questões de que demandam uma pesquisa sem lucro imediato só uma empresa pública vai fazer. Que o mercado, o mercado quer fazer onde dá lucro. Ele vai é igual a uma empresa de água. Se fosse privada, não vai levar água ou não dá lucro. Ela trabalha na lógica do lucro. Essa é a lógica do mercado. Da mesma forma, na questão da energia. Então, nós temos que construir um modelo que, na infraestrutura, na minha opinião, a presença do Estado é indispensável. E o Estado só poderá estar presente num setor como esse, como uma empresa, como a Petrobras, integrada que seja capaz de se compensar nas diferentes estratos de atuação da sua atividade. Acho que vou, viu Zé Carlos? Eu vou procurar me informar melhor sobre essa questão nos nossos vizinhos para de alguma forma ou de outra a gente poder aprofundar nesse debate até como experiência para construir os modelos futuros. Mas não tenho dúvida de que um governo Lula se quiser enfrentar verdadeiramente esse problema, começa pela mudança do Conselho de Administração da Petrobras e depois pelo envio ao Congresso de uma proposta de mudança tributária que trabalhe com as diferenças de mercado. Mercado de exportação com uma tributação e o mercado interno com uma tributação menor. E com essas compensações capazes de gerar subsídio para atividades essenciais como o transporte público, o gás de cozinha e a, a agricultura, também inclusive a agricultura familiar que tem que ser valorizada no governo do presidente Lula. Obrigado. É, bom, tem um Luizinho inscrito. Cê, cê. Luizinho pode falar? Está com, tá com a palavra? Boa noite, boa noite a todos. Boa noite, Zica. Satisfação encontrar encontrá-lo novamente. É, lembra, entramos na, Re, na Replan, na Petrobras, no mesmo dia, em setembro de 71, certo? Somos remanescentes daquela turma. <risos> Lembro muito bem de você, da nossa amizade. E é um prazer reencontrá-lo. Sempre é um prazer reencontrá-lo, você e seus filhos. A questão que eu quero colocar é o seguinte. É, é algo que eu, eu sempre repiso. repiso o Brasil não é dono da Petrobras, não é dono do seu petróleo. Por quê? Para mim, Fernando Henrique vendeu as ações da Petrobras e colocou na Bolsa de Nova York, certo? Como você já tinha falado. Então, na hora que você quer controlar o preço do combustível, você não pode abaixar o preço que você vai tirar vai tirar dividendos de investidores estrangeiros. Então, é esse é o ponto básico para mim. O grande crime que foi cometido contra a Petrobras e contra o Brasil foi quando o Fernando Henrique colocou essas ações da Petrobras na Bolsa de Nova Iorque, não tem que colocar bolsa nenhuma. A Petrobras tem que ser 100% nacional e ditar o preço do combustível de acordo com a situação que nós estamos vivendo. Agora, eu não vejo muita manifestação nesse sentido de criminalizar esse assalto que foi feito ao nosso patrimônio. E isso, isso daí, então eu queria é, comentar com você, conversar, se, é, o que, que você acha disso? Vamos supor, o Fernando Henrique não tivesse colocado essas ações da Petrobras na Bolsa de Nova York, nós poderíamos manejar o preço do combustível aqui como nós queríamos. O petróleo é nosso, nós produzimos a gasolina, produzimos o diesel e nós damos o preço. Um, esse, essa que é a questão. Então eu, eu pergunto para você, o que, que você acha disso? Isso para mim isso mim é uma questão básica então eu pergunto para você isso também vale para você? o que, que você acha? eu acho que esse crime que fizeram contra a Petrobras aí é, é, agora não temos como sair desse, desse, desse, dessa, dessa dessa dessa confusão como é que nós vamos baixar o preço do combustível se as ações acionistas estrangeiros vão perder dinheiro? não pode, fica uma confusão tremenda é isso daí Zica um grande abraço, uma boa noite a todos, boa noite a você, viu? Obrigado, Luizinho. É, eu tenho uma pergunta também, aí eu já passo a palavra para o Zica. aí eu, eu sugeri de você responder e aí se quiser fazer uma saudação final para a gente ir encaminhando. Não, minha questão é bem pontual, assim. acho que você citou na sua fala, você fez muitas considerações importantes, é, revisitando assim o problema mesmo que tem acontecido, né? Que não é uma questão só de, é, de preço, não é uma questão só de tributos, mas é uma questão política por trás, que é o modo que você explora é, o petróleo no Brasil. Né? E também é, citou algum, alguns pontos importantes aí, pensando num futuro programa é, do Lula e da esquerda, né? Tanto a questão do Conselho Administrativo, a questão de uma mudança tributária nessa questão. É, de certa forma, reverter, não é nem revisar, né? mas é revogar essas medidas de, de privatização da distribuidora, enfim. É, e aí, eu pensando assim, no programa, e, e como também né, todas essas questões estão vinculadas a uma questão geopolítica porque essa política de privatização ela avisa mesmo essa questão dos acionistas e da exploração internacional né, nesse sentido. nesse sentido. É, e aí pensando assim, como um programa futuro mesmo para a gente debater com a sociedade, né, com a bandeira de luta, é, o que você acharia assim da questão da, do pré-sal? Né, qual que é a sua posição do pré-sal nesse sentido? Assim, a interpretação que eu tenho é que o pré-sal acaba sintetizando todas essas vertentes né, de, um, de uma questão essencial, porque se perdeu essa política de conteúdo nacional e afetou profundamente tanto a questão tecnológica, a questão das empresas nacionais e, obviamente, como você disse na, na fala inicial, é, afeta a função pública e social da Petrobras, né? seus, suas ações sociais, seus programas é, culturais, educacionais, enfim... É, então, me parece sim. Qual que seria o desafio, né, é, num próximo governo, a questão do pré-sal no programa, né, de reverter todos esses retrocessos? É. Ah, legal. Tá. Beleza. Tá, não, a gente passa para Rosimar e aí o Zica retorna para fazer as considerações. É isso. Rosimar, está com a palavra. Oi Zica boa noite boa noite todo mundo é, complementando aí a, a fala do anterior sobre ter colocado as ações em Nova York etc uma das dúvidas é o seguinte a gente né é, é, é, é, é senso comum que foi um golpe que a presidenta foi destituída né houve prender o, o Lula o outro foi eleito por isso etc etc. Lula está sendo inocentado em tudo, então, assim, está meio claro que foi, fizeram uma sacanagem. Nesse período de sacanagem, venderam a refinaria, venderam boa parte da, da, das ações da Petrobras. Então, minha pergunta é, a gente, se, o, se o PT for eleito, é só administrar agora? É, são favas contadas ou existe uma discussão sobre... E aí? Porque, assim, eu lembro que a Vale do Rio Doce, a, a Vale, né? O Eraser contava né, que teve muita greve, blá, blá, blá. Eu não lembro muito, mas eu lembro, eu vi agora o que aconteceu em Minas, com uma privatização que já naquela época também a Vale foi vendida por um preço inferior. E a gente está administrando até hoje os prejuízos. O que eu queria saber em relação ao partido, quer dizer, a gente perdeu a Petrobras, então agora é só ver se muda o conselho, é administrar prejuízo ou existe possibilidade de reverter isso, ou no mínimo de rever ou de fazer uma auditoria, comprovar que foi vendido a um preço inferior do que valia, pelo menos. Beijo, Zica, bom te ver. Obrigado. Bom, ficou. Eu tendo a já falar muito, e com as perguntas, depois, agora, fiquei muito feliz de ver também a Rosimar, que eu não via já há bastante tempo, a Soraya, que me enganou, dizendo que estaria aqui, o Ronaldo me disse que ela estaria aqui, inclusive. O Daniel está cumprindo bem o papel de mediar, mas está tá virtualmente ali, eu já vi. Então, para mim, ver o Luizinho aqui, o Luizinho ele lembrou que nós entramos juntos na Petrobras, dia 6 de setembro de 1971. Com certeza, a maioria das pessoas que estão nos assistindo agora não tinha nem nascido ainda, nessa época que a gente estava lá começando a fazer o curso. Lá na refinaria que fizemos, para a formação dos trabalhadores da empresa. Naquela época não havia as escolas técnicas que formavam os trabalhadores e a Petrobras contratava jovens. Eu estava, quando passei no um concurso, com meus 19 aninhos, quando entrei já com 20 e era um dos mais jovens da turma. Então, para mim, é uma emoção muito grande reencontrar esse grande número de amigos. E eu queria, o Luizinho fez uma fala muito significativa sobre essa questão da abertura do capital da Petrobras, e a gente atribui muita culpa ao FHC, mas não é apenas o FHC. Ali houve a mudança na Constituição brasileira, que quebrou o monopólio da Petrobras e que instituiu a Petrobras como uma empresa de economia mista, já na época da sua criação, a Petrobras era uma empresa de economia mista. E o discurso do FHC à época, e mesmo do governo do presidente Lula, o presidente Lula abriu muito a venda de ações da Petrobras, inclusive através da utilização do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço dos Trabalhadores para capitalizar a Petrobras para fazer investimentos. Então, é, é uma polêmica boa esse debate. Eu era eu sou favorável à Petrobras como uma empresa essencialmente pública, sem a presença de acionistas privados. No entanto, os economistas, de uma forma geral, e eu vi o artigo do Nelson Barbosa na Folha essa semana, e ele fala claramente que é favorável à manutenção da paridade para atrair investimentos para a Petrobras. Eu divijo, mas, por fazer justiça, eu acho que essa é uma falha do Congresso Nacional, do governo Fernando Henrique Cardoso, que tentou abrir o processo de privatização através da internacionalização da venda de ações da Petrobras já na Bolsa de Nova York que foi feita no final da década de 90 e no início dos anos 2000. Né? Então, essa é uma questão. Eu acho que pensar em retomar é, o controle acionário da Petrobras para os níveis anteriores é uma disputa muito difícil. Nós teremos que travar uma longa batalha no Congresso Nacional, teríamos que ter uma coisa que eu vejo como muito difícil atualmente, movimentos de rua, como tivemos na gloriosa campanha do governo Vargas em 1953, a campanha do petróleo é nosso Nós não percebemos perspectivas para um engajamento como esse, hoje em dia, mas nós teremos que criar as condições para fazer o enfrentamento, como fizemos na greve dos petroleiros de 83, quando nós fomos punidos, quando enfrentamos as determinações do FMI para cortar pessoal da Petrobras com vistas às, à, à privatização, já no final do governo Figueiredo. Né? Depois, na greve de 95, do governo Fernando Henrique Cardoso, quando uma greve de 31 dias com inúmeros punidos, grevistas punidos, e eu tive orgulho de poder ser o autor da lei de anistia, que cancelou as punições de milhares de petroleiros pelo Brasil afora. Né? Mas, naquele ano, nós conseguimos conter a fúria privatista do Fernando Henrique na luta social, nas greves e no embate no parlamento, em certa medida embora eles tenham conseguido privatizar a refinaria lá de Canoas, no Rio Grande do Sul. Aí a questão do, que o Daniel colocou aqui, nosso mediador, sobre o pré-sal. O advento da descoberta do pré-sal, eu estava deputado naquela época, e eu me lembro que estava para acontecer a quinta rodada de licitações de campos de petróleo, que era uma forma, eram rodadas que e priorizavam a presença da Petrobras nos leilões, embora fosse aberto para empresas privadas, que em geral entraram em parceria com a Petrobras, até que foi proibido nos últimos governos, no último governo, a presença da Petrobras em muitas rodadas. Né? Mas a descoberta do pré-sal, ao meu ver, foi resultado de uma revolução em pequena escala acontecida no governo do presidente Lula, que foi a introdução da exigência de componente nacional na nos equipamentos para exploração, prospecção, exploração e produção de petróleo. Como eu relatei no início da minha fala, no, quando nós perdemos a P36, que adernou, e afundou com 11 petroleiros mortos que estavam trabalhando na plataforma, aquela plataforma tinha sido comprada em Singapura e transportada de Singapura para o Brasil, com qualidade duvidosa e preços exorbitantes. Quando veio, entrou o governo do presidente Lula, que investiu na nomeação de um diretor extremamente competente na prospecção de petróleo, que era o Guilherme Estrela, quadro histórico da Petrobras, que veio a ser diretor de exploração e produção de petróleo. E o Estrela liderou um processo, juntamente com o governo do presidente Lula, com a administração pública federal, de definição de componentes mínimos nacionais, que recuperaram a indústria naval brasileira. As plataformas passaram a ser montadas, construídas aqui na, no, no, na, nos estaleiros brasileiros. Geraram centenas de milhares de empregos de boa qualidade, com boa remuneração, que deram emprego para trabalhadores metalúrgicos da indústria naval brasileira. Então, com essa mudança dos mecanismos de partilha do petróleo, especialmente o do pré-sal, que é a maior reserva, uma das maiores reservas do mundo, nós, o, o, os governos pós-golpe, como bem disse a Rosemar, é, abriram mão da exigência de componente nacional e voltou a desmontar a indústria naval brasileira e a indústria voltada para o setor petróleo nacional. Então, nós temos que recuperar. Isso é condição essencial para avançar com o pré-sal. Para tirar daqui e aí. Avançar com a produção do pré-sal, priorizando as questões internas, nacionais. E pensar numa questão que é importante. Se a gente analisar os conflitos que nós vivemos no, no mundo nas últimas três décadas certamente o eixo central é a briga pela energia, pelo petróleo, seja nos conflitos do no Iraque, no Oriente Médio, de uma forma geral, agora o conflito na Rússia, que gira em torno, essencialmente, do petróleo e do, do expansionismo da OTAN. Não, não acho o Putin santinho, acho o Putin hoje, ele tenta, ao meu ver, retomar a Rússia pré-Revolução de 17 da época dos Kizares, quando tenta reconstituir, inclusive, geograficamente, a, o Império Russo daquela época, como uma política orientada por um pensador que, que se articula, se articulava, porque um dos três já passou para outro plano, que é o Olavo de Carvalho, terraplanista, que orientou as as lutas aqui no Brasil da retomada, da conquista da direita, é o Bonin, Bu, é, Bujin, Dugin, um pensador russo de extrema-direita, de 62 anos, que se articulou com Steve Bannon e com o Dugin para construir essa hegemonia de direita no mundo. E é o orientar, o mentor intelectual do Putin. Então, não dá para pensar o Putin como um aliado, parceiro. Putin estava... Hoje eu vi um noticiário do, dos articuladores da campanha do Bolsonaro para a reeleição, uma, reu, uma reunião na Rússia, com presença do Carlos Bolsonaro, inclusive, que é o mentor intelectual das campanhas dele aqui, Discutindo com os russos, sabe lá, se não é como houve na, na eleição do Trump, da, a vitória do Trump teve uma contribuição importante da inteligência russa. Quem sabe se essa inteligência não vai atuar aqui no Brasil contra nós. Então, não dá. A, mas a guerra hoje que acontece, que massacra a Ucrânia, é uma guerra que a OTAN impõe para defender interesses norte-americanos, de garantir o acesso e o controle. 12% do petróleo consumido nos Estados Unidos vem da Rússia. O gás que abastece a Europa inteira vem da Rússia. 30% do trigo que o mundo consome vem da Rússia. Então, é a disputa pelo interesse econômico que provoca essa expans esse expansionismo da OTAN e leva a essa maluquice que nós estamos assistindo hoje de uma guerra com sérios riscos de complicação muito mais grave do que parece. Embora eu acredite que não durará tanto tempo, até porque o poderio da Rússia é enorme. Frente, eles estão conseguindo neutralizar a chegada de armas da OTAN. Mas a guerra é fomentada, de um lado, por esse pensamento de estabelecer um novo império do Putin e, de outro lado, da, do expansionismo americano através da OTAN. Então, essa é uma questão, para mim, central. Né? Então, eu acredito que nós temos a oportunidade. E eu colaborei na elaboração do programa do Lula, em 2002, do, do setor petróleo, álcool e gás. Estávamos no grupo que elaborou o texto de programa do Lula naquela Falando. época, a Dilma Rousseff, Luiz Pinguelli Rosa, falecido semana passada, grande cientista brasileiro, físico, lá da UFRJ, que foi presidente da Eletrobras, aliás, nós não falamos do setor elétrico, tem que ser um outro debate, o setor petróleo no atual momento está muito palpitante, mas naquela época estava o Ilus Sauer Luiz Pinguelli Rosa, Fernando Ferro, um deputado lá do Pernambuco, que era funcionário da, de Furnas, e o Pinguele, Hildo, Dilma e eu próprio, que fizemos. E eu me disponho a colaborar de novo. Embora eu não esteja tão atualizado com a, a temática desse momento, eu gostaria muito de poder dar minha contribuição nesse debate no programa de governo do presidente Lula, que espero seja eleito já no primeiro turno. E Então, quero aproveitar aqui, não sei se consegui responder a todas as perguntas, mas saio desse debate extremamente feliz, Daniel, extremamente feliz por encontrar pessoas amigas tão generosas comigo, as que estiveram presentes, e de poder deixar minha modesta contribuição nesse debate, que espero frutifique que a gente possa enfrentar essa campanha, que não dá para considerar que está ganha, nós temos que ir para rua para conquistar essa vitória que vai, vai ser muito apertada, porque é, esse governo não tem limites e usará de mecanismos sujos, como talvez parte dos que usaram em 2018. Espero também que tenhamos a sabedoria de avançar na eleição de bancadas parlamentares comprometidas com os interesses dos trabalhadores e que estejam em sintonia com esse pensamento de defesa do interesse nacional. Então, muito obrigado a todos vocês. Tenham uma boa noite. Me desculpem se alguma pergunta tiver ficado sem a devida resposta. Eu vou me preparar para dar as próximas oportunidades poder atender a expectativa das pessoas. Muito obrigado, uma boa noite a todos. Muito obrigado, Zika, agradecer aqui a presença, foi muito, muito legal, muito importante, muitas informações. É, agradecer também ao Júnior, a Paulinha, pelo, pela questão do suporte aí na transmissão, na questão da mediação das perguntas também. E agradecer ao pessoal que está na sala do Zoom, é, só reafirmar que, né, que essa é a nossa primeira atividade do Comitê Popular de Luta do CCV, que é um espaço para a gente exatamente fazer o que a gente fez hoje aqui, debater né, é, e também mobilizar para defender é, um programa de transformação e reconstrução é, do Brasil. Né. Então, nesse espírito, nosso próximo, nossa próxima atividade vai ser segunda-feira que vem, dia 21 do 3, às 19h30, com o um tema sobre desemprego, com o professor Guilherme Melo, e aproveitar também, para o pessoal que está uh, participando aí na, no Zoom e que não pôde participar no lançamento do comitê, eu vou sugerir, vou até colocar o telefone do Ronaldo para qualquer dúvida ou sugestão de temas ou de ações que o comitê possa realizar, é, eu, eu vou sugerir aqui, né, como está sendo transmitido, o celular do Ronaldo que é o 997773690, é, para, enfim, é, também, como o Ronaldo é o coordenador do comitê, para receber essas sugestões é, que possam aparecer depois e para receber mais informações. Só para concluir, a gente tem uma. a gente está reformulando uma página do Facebook. Ainda a página não está no ar, porque é um problema da, do próprio Facebook, que não está deixando a gente alterar o nome, porque a gente tinha uma página do Comitê Lula Livre, a gente alterou o nome para esse comitê, mas assim que alterar esse nome, então vai ter essa página do Facebook, que vai ser um ambiente que a gente vai divulgar, mas também no WhatsApp a gente tem divulgado é, todas as nossas ações. É isso, pessoal. Obrigado, boa noite e até a próxima. Ah, e aí só para dar uma saudação final, pessoal, para vocês abrirem a câmera igual na outra vez, porque a gente vai tirar um print aqui, deu em torno de 20 pessoas entre todo mundo. Então, é, só para registrar a presença de todos. Obrigado, pessoal.